Alô, próxima atividade, serenidade. É algo que eu tenho que desenvolver em minha vida, não só para os relacionamentos, para tudo. Né? O navio está afundando, você diz, ok, você vai estar sereno no meio de qualquer coisa. Se você vai estar dentro de uma, se você está dentro de uma é, de uma discussão, por exemplo, um bate-poca, com a serenidade, você vai derreter as outras pessoas. Você vai tomar decisões mais assertivas. Você vai falar de modo diferente. Então é, tá tudo pegando fogo, tá tudo ruim, tá tudo virando uma quiçaça, mas você está em serenidade. Na verdade, você está em uma paz diferente, né? e quem está na serenidade pensa diferente, pensa de maneira correta, mais assertiva, e consegue movimentar as pessoas que estão em sua volta. Então, se você tem alguém lá que é muito bravo com você, deixa ele esvaziar, deixa ele falar, e você fica sereno, deixa com que a outra pessoa solte tudo aquilo que ele precisa, tudo aquilo que ele está lá dentro que às vezes é um entendimento errado, algo que ele na vida dele entendeu como errado. Um dia você disse assim, olha, eu não empresto o martelo, mas não falou para ele que você ia usar o martelo. Aí o cara ficou bravo, e ele vai ficar lá falando que você é egoísta, que você é, sei lá, qualquer história. Mas você tem que ter serenidade, serenidade não é autocontrole, serenidade é viver num estado mais evoluído. Então Busque a serenidade, vai ser o quê? Humildade, amor e serenidade. Grande abraço!